Salve, salve, queridíssimos alunos! Aqui quem fala é o professor Silvio prédio do canal Química Nota 10 e eu estou passando por aqui bem rapidinho para deixar uma super dica para vocês. Né? A internet é cada vez mais uma ferramenta super importante no aprendizado, que ajuda no andamento escolar para tirar dúvidas que de repente tenham surgido e que você em casa tenha tentado se safar sozinho e não tenha desenrolado. E nessa hora chega como um grande apoio, um grande suporte. Mas uma pergunta que muitos alunos acabam me fazendo é Silvio Prédios, como é que eu vou saber se o canal que eu estou buscando para tirar dúvida é um canal confiável ou não? Será que tem conteúdo correto ou comete muitos erros conceituais? Sempre falo para os alunos que antes de você sair olhando o vídeo Lá no canal você tem uma descrição que é um mini currículo de cada professor né, do canal. Lá você encontra, de repente, a faculdade onde o professor estudou, os colégios onde o professor trabalha ou trabalhou, se são colégios renomados. Isso é um grande termômetro para saber se, a um primeiro momento, tem inclinação do produto ser de qualidade. Né? Mas talvez a... Melhor ferramenta que você tem para validar o conteúdo Seja o teu professor da escola né? Se você mostrar para ele o videozinho do canal que você gosta e está estudando Tenho certeza que em 5, 7, 10 minutinhos Ele já vai ter uma leitura muito fiel Se aquele conteúdo vai agregar ou não a tua formação Se aquele conteúdo está em sintonia com a linguagem utilizada na escola Se ele vai te ajudar de verdade Então, isso é uma dicasinha eu faço um convite a todo mundo a conhecer o meu canal Química Nota 10, mas é, tenho certeza que você tem uma gama de outros canais aí que podem te ajudar e muito na formação. Tamo junto, até a próxima. Valeu!